Terça Gamer e hoje a gente vai falar sobre aqueles jogos que começam com o pé na porta de Tão Bom. Sou Miki, sou a Júlia e esse é o TV é em cores. cores. Já começando pedindo aquele like esperto, se inscrever no canal se não é inscrito e apertar o sininho, que ele é muito importante. Com ele as notificações de novos vídeos chegam pra você. Vamos lá? Vamos. Eu preciso começar essa lista falando de Homem-Aranha, do Playstation 4, porque o oh, comecinho bom, sério, Sim. eu acho que já tem o um charme daquela transição muito fluida da animação daquele filminho, né, do início do jogo, pro início do jogo Sim. em si. Você tá lá, né, acompanhando o filminho, a história do Peter Parker, Sim. e de repente o jogo só chega a falar, perto de botão pra falar. E eu acho incrível o fato de não ter melhor maneira de começar um jogo do Homem-Aranha do que você ir fazendo já um negócio na eu quase perdi, na real. O Miki me falou assim, você tem que jogar, tá? Eu conheço algumas pessoas, eu já vi, né? Algumas pessoas que meio que quando assistem jogos, né? É, aqueles filminhos, põem controle meio no sofá. E eu falei, então, pega é isso já tem que começar a jogar. É muito fluido, e os gráficos são incríveis, o jogo em si é ótimo, mas o comecinho é bom. Não, esse comecinho é incrível. O meu primeiro da lista é o que me ganhou na série Uncharted, que é o 2, Among Thieves. Júlia teve as coisinhas com ela, com o assim, chart, ali, né? Eu odiava primeiro, eu falei, meu Deus, é impossível essa série ser tão boa, as pessoas falarem tão bem, mas eu falava, não, me assiste, você vai entender. E aí, quando eu cheguei no 2, eu falei, não, agora eu entendi. Porque é um flash-forward, né, que você não espera que você acorda num trem caindo no meio de um negócio absurdo, com a bala no meio da barriga. E aí Vai. você fala, se vira! E aí foi o segundo <risos> jogo que começou essa, essa regra de Uncharted. Sempre começar com um ponto no futuro Sim. e a gente vê como é que o Nathan chegou até lá. E é muito legal, porque eles conseguiram fazer em todos os outros jogos uma maneira muito interessante de como você faz as flash-forward. Porque o flash-forward tem que ser interessante também, senão a gente não fica interessado pra chegar lá. E, mas assim, o segundo, o segundo é muito bom. É, assim, eu conheço até hoje gente que considera o segundo jogo o melhor de todos. Eu gosto assim, do quarto. Eu gosto do quarto, o Lost Legacy tem, tem um lugar no meu coração por questões diferentes, mas o dois é porque toda a construção é incrível, e a gente aprende quem é a Chloe, né? Mas eu acho mais importante também dizer que o Uncharted 2 é o jogo com mais premiações até hoje. Porque assim, ele é incrível, quem não me dá presente pra eles? É um belo de começo. É um belo de começo segundo jogo que eu vou falar aqui é de Fallout 4. Fallout 4, assim, a gente já tá falando de apocalipse, né, bombas nucleares e tal, só que eu gosto muito do início do 4, com todo o rolê de perder o bebê, a gente vê o momento das grandes explosões que deram no apocalipse lá da história de Fallout, a gente poder ver todas aquelas... Bombas nucleares e todo o horror das pessoas, né, tentando correr pra achar abrigo, pra tentar entrar em algum bunker da vida. Só que tem todo o rolê do personagem que você controla, né? Que você cria e tal, é, que tem uns problemas com o filho, com o marido ou com a esposa, né? E é muito perrengue. Então eu acho muito legal a perspectiva ali, pé no chão, sabe? É o pessoal que tava em casa, assistindo TV, saindo pro trabalho, e de repente eles vêm uma cidade assim, no caso, o mundo inteiro ali, né? <risos> Pegando e fogo! Entrando em ruínas com bomba nuclear. Então, é um início que você sabe que o jogo vai trazer coisa bizarra pra você, e ele também já começa com aquele nível de correria bizarra. É então... que assim, você não sabe muito bem quando as bombas vão estourar, mas você sabe que tá perigoso ali, e aí você tá chegando no bunker, e aí você tá com seu filho, e as pessoas estão ficando presas do lado de fora, e você tá no boom, e bum! E aí, você vai ser congelado. O jogo, de novo, é um ótimo jogo, tanto no início quanto no andar dele inteiro. Fallout 4 é uma obra-prima e, caso não tenha jogado, super recomendo. Eu vou falar do meu queridinho Zelda Breath of the Wild, porque Breath of the Wild é lindo. A pessoa tá ser viciada em Zelda. Não dá, gente, é muito lindo. E assim, a minha questão com Zelda é que normalmente a história não é assim, não, é, não chama muita atenção. Alguns são muito legais, assim, eu adoro as outras versões, mas Breath of the Wild você acorda assim, então... Há 100 anos você perdeu, e agora você vai ter que se virar. Você teve a pior ressaca do mundo. A pior ressaca é quando você acorda pelado, com frio, e você descobriu que você perdeu a guerra. E aí você tem que fazer todo um processo pra você lembrar tudo o que você fez, porque você perde a memória. E eu adoro jogos que você perde a memória, porque você tem que ir construindo toda uma questão, e mesmo assim normalmente eles mantêm um pouco do cérebro do personagem. Então você acorda como Link, que não lembra o que é ser o Link, o que é ser o escolhido, você tem que se tornar essa pessoa. Então assim, já começa com você lá tentando queimar umas animações pra você ter vida e pegar uns gravetos, mas o foco do Link em entender quem ele é, tipo, pra mim foi impecável. É, e assim, eu que não, sou, não gosto de ser de não é que eu não gosto, eu não jogo, não faz muito do meu estilo, chamou muito a atenção minha, deu uma chance, o jogo é ótimo. Caso você tenha um pé atrás de um pouquinho pra Nintendo, dá uma chance que eu estava na mesma situação e não me arrependi. Pra vida, Hum. Bem, pessoal, a gente terminou de listar os nossos inícios preferidos de jogos e agora a gente quer saber de você. Quais são os seus jogos preferidos? Quais são os inícios que você falou assim, nossa, isso aqui é incrível. Comenta aqui. Comenta aqui, não esquece de dar like, se inscrever e apertar o sininho também. Até a gente na próxima. Tchau, tchau. tchau.